Primeiramente é uma alegria estar na na USP, é, a convite do Instituto de Geociências, é, do Núcleo Indígena que tem aqui. E me senti honrada quando esse núcleo que reúne pesquisadores, né, geocientistas, é, daqui da USP e tendo no meio desse, desse, desse grupo de pesquisadores, uma indígena, Cariri, é, a Rose, que é minha parenta, nós nos chamamos parentes, parentas, não é questão de parentesco De ela ser filha da minha tia do, né? Não é isso É questão é, Parente porque a gente tem Uma mesma causa A gente luta por uma um, um mesmo, um mesmo, Uma resistência Dos povos indígenas né? E eu sou Márcia Cambeba sou, Nasci no Alto Solimões Sou do Amazonas é, Nasci em aldeia o fato, a questão aqui não é nascer em aldeia. Nascer em aldeia porque teve toda uma trajetória da minha mãe, que foi uma aldeia inimiga do meu povo, que é o Ticuna, e Inimigo de território, não mais inimigo agora. Né? Naquela época, lutava-se por território. O Ticuna era da terra firme e o cambéba da base. Quando chega o processo de, de colonização, é, o o se sai da terra firme, porque estava muito próximo ao rio, que o Cambeba é, é, é o povo das águas, habita as áreas da várzea, porque ficam próximas ao rio, e aí o Cambeba se esconde na terra firme, e com o tempo ele volta, querendo assumir que de fato ele pertence, mas aí já está habitado pelo Tikuna também. O Tikuna já começou a tomar conta tanto da várzea quanto da terra firme e aí ele diz, não, eu quero agora que me pertença. começou uma luta ali por território né? mas assim a gente tem um, um, um a gente tem um, um, uma luta que envolve quando a hora de lutar por direitos, não quer saber se o tá está com território do que ou se o que não, aí todo mundo se une e vai lutar junto então, os indígenas tem essa, essa esse diferencial que eu chamo de onde entra a questão da união dos povos, né? E aí eu venho, eu, eu sou geógrafa, formação em geografia pela o, Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Fui a primeira, a segunda turma, quando nasce a UEA. Eu sou a segunda turma que vem. É, estudei no polo de Tabatinga, Alto Solimões, porque morava em São Paulo de Olivença, depois que eu saí da aldeia, com oito anos de idade. E me formei em Geografia, fui para Manaus, fiz a Especialização em Educação Ambiental E em 2010 eu faço eu, eu, eu a seleção para o mestrado em Geografia Na época não existia a lei de cotas, nem quando eu fiz graduação, nem quando eu fiz especialização E muito menos no mestrado, nem vai ter no doutorado, porque não tem também, né? Então sempre entro como você entra, como todo mundo entra, concorrendo de igual para igual é, e eu acho no, se tiver cota eu entraria por cota mas como não tem cota, você vou sem a cota mesmo o importante é você estudar estar sempre se informando porque a gente precisa sou professora, sou mestre em geografia é, a minha linha é geografia cultural e trabalhei na dissertação meu próprio povo o povo Cambeba da aldeia Tururu Cariuca próximo a Manaus, assim, não é tão próximo a Manaus. Fica no município chamado Manacapuru, a 45 quilômetros, né? É cortado pelo rio Samaúma, o rio Samaúma que nos distancia da cidade. E nós estamos lá, porque Cambeba tem que estar perto de rio, já que ele nasce do rio, né? Ele vem do rio, ele nasce de uma gota d'água. Então, nós temos tudo isso, nós temos a nossa cultura... E o Cambéba silenciou por um tempo. Um tempo que ficou silenciado, ele não foi dizimado. E é, de, é por isso que a gente volta dizendo: nós não fomos dizimados, nós silenciamos como estratégia de sobrevivência. Para poder estarmos contando hoje o que, o que de fato estamos fazendo né? recontando a nossa história a partir das narrativas e das memórias e trazendo. É, o conhecimento que não é só do indígena, mas é um conhecimento ancestral que passa por gerações e queremos que continue passando por gerações. Por isso a importância da, da luta não só das mulheres indígenas, mas a luta dos povos indígenas nas várias vertentes, que aí envolve as artes. Aí envolve também o que a gente faz muito, que é a literatura. Né? Então sou, sou eu, sou Márcia Cambeba, além de ser geógrafa, mestre em geografia, sou compositora, componho na língua tupi, Cambeba, componho também português, é, sou poeta, escrevo é, literatura, não só, não é a minha literatura, não, tava, não é só poesia, mas escrevo artigos científicos. Vai ser lançado agora um livro sobre educação indígena é, pela Universidade é, de Tocantins. E nesse artigo, ele, esse livro vai reunir só artigos de pesquisadores que estudam educação indígena. E o meu artigo chama Educação Indígena, dois pontos. As pegadas do saber. E aí eu vou falando desse artigo da minha experiência enquanto como professora de área indígena, sou professora nas, nas aldeias. A Universidade do Estado do Pará, o EPA e o FPA, eles me contratam para dar aula para os indígenas que estão na licenciatura intercultural, chamado pelo programa PAFOR. E o PAFOR, ele é um programa criado para levar a formação é, da, da licenciatura até as aldeias. E esses professores que estudam o PARFOR, eles são professores da área indígena. Eles têm que estar lecionando para fazer parte desse programa. E eu sou, faço parte desse quadro. Eu trabalho em disciplina de, de território e de territorialidade, que envolve geografia. Trabalho em didática, trabalho em estágio supervisionado, trabalho com a disciplina Metodologia do Ensino Superior e também trabalho com a disciplina Tecnologia do Ensino e Comunicação e visito vários por isso conheço vários povos né tenho conhecimento de, de alguns povos por, por levar até eles e, e aprender com eles também então eu vou eu trouxe um um né vamos lá não não é do é o silenciamento é, educação indígena. Esse aí eu já falei. Foi já 25. Esse é que ele tá com o nome de educação indígena? Daqui seu silenciamento também. Tá Será que eu troquei? Não, abre educação indígena. Você tá abriu aí? Ah, é, foi isso. Então, desculpa, ah. eu acho que eu não troquei. É, é... Deixa ele de mesmo, porque pode ser que seja ele. É. Desculpa, porque foi... Isso foi feito numa madrugada, esses três slides, porque são três palestras. É... Sai pra frente. Eu. Vai passando. Ah, esse aqui mesmo. Serenicature, <risos> uhum. eu quis dizer, sejam todos bem-vindos. E a pan comiça a cultura emimiúa. Sejam todos bem-vindos para falarmos de cultura indígena. E aí, esse, esse poema eu fiz para vocês mesmo, né? Para essa, essa fala. Sabedoria de um rio. Sentado na proa da canoa, com caniça ao pensar, que o rio é uma escola, nele né? se aprende a nadar. A conhecer os encantados Com esses seres conversar Por eles vem os ensinamentos E para ouvir é preciso silenciar Até a, até a remada precisa de jeito Para a canoa não afundar Para nadar Precisa ter feito O desespero só faz afogar Tudo que está na mata Tudo está na mata Dela vem o sustento do lar Madeira, palha e pachiuba. Alimento que a terra nos dá. É nela que o menino aprende que já é homem e precisa aceitar as transformações de seu corpo, seguindo as pegadas de uma educação milenar. Então é, é, pode passar. E aí eu venho falando sobre a questão da educação indígena. Né? É, na escola nós aprendemos que índio é aquele que vive na mata, anda nu e mora em Oca. Não é nem nunca, em Oca. É. E a gente vê que não é bem assim, né? O saber fazer dos povos indígenas começa há séculos atrás, antes de chegar do colonizador nas terras brasileiras. Uma ciência que ultrapassa gerações, passa por transformações, mas continua sendo ensinada pelos primeiros mestres do saber, os anciões. E aí... Essa foto é de uma, de uma criança Cambela que eu fiz. E Ele está com. Aí ele está com seus ah, 10 anos, já um meninozinho crescido, mas esses meninos começam a remar com 2 anos de idade. Coisa que as nossas crianças, não, né, com 2 anos de idade, não conseguem muita coisa. Esses meninos conseguem não só remar, como esses meninos come, sabem pescar com 2 anos de idade. Quando ele está remando, não é só porque ele precisa. Esse rio aí é que, é que corta, a, separa a aldeia da cidade. É, ele está voltando, ele estava ele tava do outro lado, ele foi, ele foi fazer o um mandado para a mãe dele, no outro lado lá, na, na, na cidade. Né? E aí ele está ele tá vindo para a aldeia, né? e eu peguei ele chegando. E, e esses meninos aí, eles remam porque, primeiramente, faz é, é, é parte da educação dos pais ensinar os filhos a animar e, e ele rema é uma sobrevivência para ele, porque o rio é a nossa estrada nós dependemos do rio para tudo é, é o rio que nos dá a água é o rio que nos dá o peixe é, e, e, desse, e desse rio, nesse rio eles brincam eles nadam é, é, aprendendo a conhecer o seu corpo quando eu falo ali as transformações do seu corpo, porque o rio também ensina ele a saber até onde vai o, o limite dele. Né? E eles brincam de. Nadam e mergulham e ficam brincando quanto tempo eles aguentam debaixo sem. Assim, né? É muito engraçado, é muito legal. E nessas árvores aí, porque nós temos.. Essa aqui é uma, uma área de várzea, né? É, desculpa, eu, eu... Eu fui fazer um filme e me rendeu essa franja, que fica tá aí no meu olho, desculpa. Ah, só a porta me deixou essa herança. É, e aí eles, eles fazem... É, é, estão aprendendo, estão brincando. E nessa brincadeira, eles estão aprendendo. Isso é muito importante. E daí nós, nós, nós procuramos saber assim, mas como é que a mulher indígena, qual o papel da mulher indígena na educação? Essa mulher que, muitas vezes, ela, é, ela não fala quase, é calada. É, mas, mesmo que ela fique calada, que ela não fale muito, ela é a guardiã dos saberes ancestrais. Na aldeia Cambeba, às 6 horas, às 18 horas, as crianças se reúnem na casa de um anciã e vão ouvir as narrativas. Porque a transmissão oral, mesmo no século XXI, ainda é importante. É importante que a gente comece a passar para as crianças os ensinamentos através da oralidade. Porque, através da oralidade, eu sou de 1979, tenho 37 anos. Então, eu aprendi muito com a oralidade. Para mim, a minha avó passou muita coisa através da oralidade. E, e eu passo para o meu filho, que já é uma geração que já nasceu na cidade eu passo para o meu filho também através da oralidade é, mas a importância dessas guerreiras dessas mulheres é, não é só guardar os saberes elas também são as mulheres que cuidam da roça a roça, ela, é, ela tem alma feminina a, ro a roça, ela é... Ela, a terra, ela é cuidada pelas mulheres. É a mulher que vai plantar uma caixeira. O homem desmata, né? O homem faz a... O encolhe parado a roça. O homem de, é. E assim, pra, eu escrevi um artigo falando sobre a roça. Como que é que é feita essa roça? De qualquer jeito? Claro que não. Escolhido um determinado local. É feito... Um estudo de, é, por eles. É, ali tem madeira de lei? Não. Então vamos para um lugar que não tem madeira de lei para derrubar, para fazer a roça. Fazem co coivará. Você sabe o que em é coivará? Em coivará é tocar fogo mesmo. É, é, é derruba primeiro, deixa aquela madeira é, ficar seca, né? E depois ele vai lá e toca fogo. Para fazer esse fogo ele tem que ter todo o um cuidado para não deixar esse fogo é, é, é, Perder o controle né, e expandir para um lugar que não precisa pegar fogo. Então ele tem todo o cuidado, é toda uma sabedoria, é toda uma, uma outra aula de educação ali: química, física, biologia. Tudo está tá, tá naquele, naquele momento. Ele está ensinando. E quando ele está fazendo tanto a parte do desmatamento quanto da encoimbarada, os menores estão ali. Os menores estão assistindo também, presenciando. E, e aí eles, faz, eles fazem a, a, esse processo de coivará, de tocar fogo. Depois que, que a terra já, já não tem... Aí eles vão, plantar, eles vão plantar, mexer a terra, trabalhar a terra. E as mulheres vão fazer só o processo de plantar a, a maniva. E depois é, é, elas plantam a maniva e os homens vão colher... Em alguns povos, é a mulher que carrega a maniva e o homem já fez o trabalho. A mulher carrega a maniva. Já peguei uma uai uai com é, um jamanchim. Eu vou mostrar. Eu acho que eu botei a foto aí, senão não, vai estar no outro slide. Mas eu, é, ela está com jamanchim na costa, que é um tipo de cesto aberto, feito assim, aberto em cima, aberto embaixo. É, é a lenha ou a, ou a macaxeira é, é segurada per, por um por mais cordas, mais E ela carrega ali ó, 40 quilos, 50 quilos, até mais de 50 quilos ali nas costas. Mulheres de, de... As crianças começam a aprender a carregar as pequenininhas. Então, tem uma pequenininho, que é para as crianças já irem treinando o peso que elas vão conseguir. E esse peso vai aumentando conforme elas vão crescendo. Isso com a mulher uai vai E... E eu já vi uma mulher carregar o jamanchim ao mesmo tempo, está amamentando o filho. Então, o filho está na tipóia, aqui, com a boca nos seios da mãe, e ela com jamanchim e, e, e o andar da mulher uai uai é miudinho e rápido. E aí, eu ela viu, eu, eu botar a câmera, ela parou e eu fiz a foto, né? Porque na minha primeira ida, que já fui duas vezes eu tenho uai uai em minha primeira ida, claro, é evidente que eu não saio, eu não entro numa aldeia por ser cambeba. Ah, eu sou cambeba, agora eu vou pegar minha foto e vou clicar, que até toquei a direita, não. Eu respeito. Porque ninguém gosta de que entre na casa da gente, de qualquer jeito. Se você me convidar para ir na sua casa, você acha? Você ia gostar que eu chegasse na sua casa fazendo foto do teu quarto, da tua sala, da tua cozinha? E, e não. Ou até para fazer uma foto, eu pergunto... Você me permite? Você permite que eu, que eu, que eu poste no meu Facebook? Né? Porque você pode não querer. Dizer, ah, não, mas fica para você, eu não quero. É um direito seu. Então, vamos respeitar o direito dos indígenas? Né? Vamos fazer a foto, se ele permitir? Vamos perguntar antes se ele, se ele deixa eu fazer aquela foto? Não chegar por achar exótico, bonito? Né? Ai, a roupa dele, ai, o coca. Vou fazer foto desse índio, vou expor numa exposição linda, mas será que o índio sabe que a cara dele está sendo exposta por, por aí? Então tem todo um cuidado. Tem todo um cuidado com, com quem escreve a literatura e com quem fotografa o indígena. Sendo ele indígena ou sendo ele não indígena? Né? Então, eu, eu exponho a fotografia do Cambeba. Eu, eu, eu tenho foto do ai podia fazer uma linda exposição do ai mas nunca fiz. E também nunca farei. A não ser que o ai diga, como, como já me falaram, eu quero que tu venhas aqui e fotografe a gente. Falei, mas ali eu tenho que ir lá, eu como Márcia Cambeba, não eu como professora da UEPA e UFPA. Né? E essas fotos que eu tenho dos meus, meus alunos estudando, da aldeia, todas as fotos eles têm. Eu acho isso que é o direito deles. Não é fotografar e guardar para mim. Não, está no banco de dados. Onde é que está esse banco de dados? Cadê o link do banco de dados? Hum. Então, é, é importante isso. É saber respeitar. Até não chegar em aldeia. Quando eu chego na aldeia, eu pergunto do cacique. Procuro logo a liderança maior. Meu parente, eu sou, me apresento. Sou Márcia Cambeba, sou parenta. Vim pela universidade ou federal ou estadual, da aula dessa disciplina. É, qual a sua. O que, que você me recomenda? O que, que eu posso ou não posso fazer? o oh, Márcio, tu não pode andar para ali, porque ali é. é oh, oh, tu pode fotografar isso aqui tudo, menos aquilo ali. tá vendo como tem suas restrições? Porque ali é, é onde ficam os anciões, é onde fica. Está vendo aquilo ali, Márcia? Aquilo ali é, é, o, é o ponto de energia, é o é onde centraliza toda a energia do meu povo então ali tu vai com o teu celular, tenta, tenta pegar teu celular bem nesse ponto aí tem, um, tem uma parede energética que tu não vai passar como, como, vai, vai, vai, vai pifar tudo aí né? o teu celular vai apagar vai... e aí de fato acontece mesmo aquilo aí tu não pode fazer pô, tem uma bacia assim, linda mas ninguém pode fotografar eu, eu já fui lá, é onde também é feito os tratamentos energéticos dos indígenas daquele povo e, e assim a gente vai entrando, adentrando e respeitando e chegando né? e, e fiz umas fotos de todas as atividades que eu fui e eu tenho fotografia você já pode passar aqui Nádia Nadia Nádia Calão é do Pinabá da Bahia Nádia é escritora, ela tem, ela tem acho que nesse livro tem, tem, tem texto da Nádia, que reúne várias mulheres escritoras. Aqui é um coletivo de mulheres escritoras, uma rede de mulheres que escrevem literatura. Pode passar. A Dona Teca, ela é liderança. A Teca, ela é a nossa cacica. Por 10 anos, essa é a aldeia do Lula Carioca, que eu fiz a minha dissertação de mestrado aí, que é a minha aldeia, né? É. Ela tá, esse dia aí Foi um dia que eu fui fotografar Uruma Recebendo dela, ela passando por Uruma A liderança de cacica Então na aldeia Cambeba Quem manda na aldeia, nas aldeias Cambeba Quem lidera são mulheres Ela passou por Uruma Porque as filhas não, não, não, se, não é, é a vontade das filhas Tinha que respeitar, não mãe Eu prefiro ser liderança da educação, da saúde Do que, do que liderar a aldeia Porque é, é uma responsabilidade, né? Então, o Uruma disse, não, eu vou e assumo, se a senhora quiser que eu, como homem... Ela disse, não, meu filho, então vai você. Para o um cacique, ser cacique da Deia Cambeba, ele, ele tem 10 anos de preparação. Então, a Donateca preparou o Uruma, não chegou a 10 anos, não, porque ela adoeceu e sentiu a necessidade de passar logo, porque ela ficou meio preocupada com ela mesma, né? Então, o Uruma tem 4 anos de, de, de preparação só, não, foi, não chegou a 10 e aí, ela, aqui, ela está pedindo a permissão de Tuiuca, que é terra, de Uiria, que é mata, e aqui, ela, essa, daqui para cá, tem um rio. Eles estão de frente para o rio maúma. É e eu estou dentro do rio fotografando daqui para lá, porque eu já tinha feito de lá para cá. E, e aí, ela está entregando né, a, a proteção do Uruma, aos nossos ancestrais que vivem nas águas ao povo das águas então ela está pedindo a proteção do povo das águas para o Uruma né? ele já recebeu o primeiro ele recebeu um colar que ele está segurando aí no peito depois ele recebeu esse cocar, que é feito de de buriti né? vocês conhecem que é buritizeiro né? e aí é feito e agora ela tá... aí é uma festa, ó. o povo todo tá ali ao redor, é, ela me permitiu levar hum, dez amigos meus que são pesquisadores, entre pesquisadores e poetas, né? E aí a gente fez um... primeiro a gente, fez, a gente dançava, nós dançamos o nosso ritual, depois os poetas fizeram uma, uma homenagem para eles, né? pode passar. Essa senhora, é o Aiwai, isso é o jamanchim. Então, ela carrega muito mais do que isso que está aí. Ela está carregando lenha, ela acabou de chegar da, da, da roça, né? Ela trouxe lenha. E, e eu estava vindo, né, saindo, dando uma volta pela, pela aldeia, quando eu a encontrei. Aí ela abaixou para tirar a lenha e eu fiz essa foto e ela está conversando comigo aí. Enquanto ela conversava, eu... Posso, parenta? Posso? Pode. Agora elas pedem para fazer foto. A primeira aí, elas corriam da minha câmera, né? Agora não, aí eu comecei a mostrar para elas, eu fazia foto eu dizia olha aqui ó, eu tô, eu tô, eu tô presa aí dentro, tu não tá presa não, tu tá aí, a tua imagem que tá aqui, olha só quando eu passar. Aí eu batia várias fotos, fazia, passava rapidinho para foto entrar em movimento. Aí falou como tu tá viva aqui dentro, ó. Aí elas começaram a entender o que ela pode passar. Mulheres indígenas na literatura. Então aqui nós temos Muroes Luí, que é ela. Murué, ela é a Muruézinha, ela é, ela é, é autora desse livro aqui, ó. Histórias dos índios Aikewara. Então, aqui são narrativas que Murué foi coletando pela memória dos mais velhos e, e ela escreveu esse livro. Ela é essa menina aí, aqui ela escreveu o um livro com 20 anos. Esse aqui é o projeto do Criança Esperança. E nesse dia aí, a, a, eu conheci o Murué aí, nesse dia, porque uh, tem uma feira uma é, de livro chamado é, Pan Amazônica em Manaus em, em Belém, que acontece anualmente. Vem várias editoras do Brasil todo e, e é, foi convidado os palestrantes, autores. Né? Nesse dia foi eu e Murué como autoras, autoras de literatura indígena. Ela é de aldeia e eu fora da aldeia. Então a gente foi falar. E acabou que, em vez de eu ser entrevistada, tem o tem um, um, um cara que estava tá entrevistando a gente, eu, eu aqui, Murué. Aí. Acabou que, eu acho que eu tomei a vez do cara, eu que fazia as perguntas para ela E de ele fazer para a gente. Acabou que. Essa aqui é a Denise Kariri Chocó, sua parente. Kariri também? É, ela é Kariri Chocó, mas não é Kariri. É, deve ter aí um negócio. Então, Denise, ela, ela também é cantora, ela também é escritora e ela é a liderança da aldeia dela. Ela vive em aldeia. É, em Pernambuco, se eu não me engano, a aldeia da Denise. E, e eu conheci a Denise nesse dia também, porque a gente estava na Bahia. Fomos pra, vamos falar sobre... É, acho que Cultura indígena também, na Bahia, em Camaçari. Pode passar? Daí vem a Liane Potiguara, né? Porque a música... A, a literatura, a Liane hoje, com os seus... 60 e, e em algum quebrado aí, é, ela começou uma luta que vem de um tempo, né? E junto com o Daniel Madurocu, o Daniel tem mais de 40 línguas publicados, né? Ele vem daqui a pouco ele aparece aqui, em 19 horas ele disse que me buscar. E aí vão ter a oportunidade de ou ouvir, não sei. E aí a, a Eliane ela tá aqui, ela vai, falar, ela vai falar amanhã sobre literatura. E é legal o trabalho da Eliane, ela, ela, ela abre um, um são mulheres que abrem o um caminho para que novos escritores indígenas como eu, como o Rose, como Murué. Rose é escritora, vocês sabem, né? 40 aqui, ó. É, ela vai estar tá aí, daqui a pouco. Aí é, abre espaço para que a gente possa estar mostrando essa literatura e falando do que é ser indígena, né? através da, da caneta e do papel. Pode passar. A música também é uma forma de a gente mostrar que a, a cultura está viva. Essa é Diuena Ticuna, irmã da Uena Miguel. Né? Acho que você deve conhecer Dioena também, que é a irmã da Uena. E Diuena leva. Uh, ela canta na língua ticuna. É, acho que muitos devem conhecer Diuena, porque ela teve na abertura do, das Olimpíadas aí do Rio. Ela cantou o Hino nacional na língua de cuna. E ela tem uma banda, ela canta... Essa ponta aí eu peguei do face dela, né? É ela cantando com a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Então, a, a música também é uma forma de a gente carregar a identidade e levar essa resistência. E daí, pelas artes plásticas e pelas artes, né? Ah, inclusive trazendo grafismo, que está aqui no meu braço quase que apagado mas o grafismo ele é uma forma de comunicação pelo grafismo nós nos comunicamos um indígena entende o outro não precisa de muita fala o grafismo já está dizendo né? então são signos de comunicação que nós temos e que é importante cada povo ele traz a sua representatividade identitária também através do grafismo e a Rose, ela tem esse trabalho né, de retratar Uh, o grafismo em tela e, e que é muito legal e eu gosto muito, assim como a Ena Miguel, eu acho que ela é também né, arte plástica a Ena, mas eu não sei o que, que é o é desenha ela, ela pinta Paisagem. paisagens né? aí peguei a, eu, eu trago a a, a a Rose porque a Rose vem com esse trabalho de retratar os grafismos eu acho, eu, eu acho muito bacana talvez não seja única, não conheço outro parente além de você, pode ser até que tenha, mas até então eu conheço o que é o trabalho dela e isso é legal porque eu mostro, eu mostro os meus alunos na aldeia e alguns deles estão reproduzindo seus grafismos dessa forma também. Né? Então, quer dizer, você acaba que entra na minha, entra, entra na minha aula e, e ajuda com que outros parentes também vejam o seu trabalho e possam reproduzir o seu, a sua identidade pelo grafismo em tela esse dia é, aqui é, é Putira Tupinambá Maria da Juda Pataxó, cacica e eu é, nós fomos palestrar na, na, em Salvador Mulher, Mulher e Cultura e aqui eu recebendo do, da mão delas, é, Pelas Mulheres Indígenas, que é o coletivo delas elas escrevem, são mulheres indígenas é, inclusive foi, daí, foi nesse dia que surgiu o convite para eu estar nesse outro livro aqui que meu poema abre esse livro e aí eu dando meu livro a Kakiritama para elas é, uma troca de, de presentes aí né? pode passar Aí tem a questão. A luta da mulher indígena pelo direito à educação superior tem aumentado nas aldeias. Estudar na escola do não indígena é mais que buscar conhecimento e estratégia. Sair da aldeia para a cidade torna-se, para os povos indígenas, ser maior desafio. A começar pela manutenção da cultura e costumes vivenciados na aldeia. Por que, que eu digo isso? Porque a gente está acostumado na aldeia a comer o nosso peixe na na da bananeira, a né? a a comer nossa banana assada o indígena sempre tá comendo, sempre ele tá comendo. é por isso que eu compreendo os meus parentes quando eu estou dando aula, que eles quando a, quando a gente faz assim, ó, ah, eu digo vamos levantar, cadê cadê o peixe assado com a farinha? Que eu também estou com fome, então <risos> bora comer, vamos botar aqui aí a aparece. aparece, sei de onde que sai mas rapaz é rapidinho, aparece logo um tucunaré, a, a cuia da farinha é uma melancia, porque a índio não fica sem melancia. Né? Aí aparece uma melancia e independente do horário, a gente já começa. Então tá, tá, bora, vai falar sobre o grafismo. Lá vamos, e pega o grafismo, coloca os desenhos, e o um peixe na boca, um pedaço de peixe aqui. Né? Então, É isso que é legal. É, é você fazer com que o, o, o aluno que indígena vivencie o que ele está vivenciando, aprenda a cultura do, do, do não indígena, mas não deixe de fazer o que ele gosta. Né? Aí eu sei que o indígena também fuma. Eu fumo, mas não, não sou fumante. Eu fumo e a xanduca. o que, que é xanduca? É um cachimbo quando eu sinto a necessidade espiritual. Eu venho de uma linhagem de pajés. Né? Minha avó era. Não sou pajé. Não sou. Sou massa e cambeba. Nem nem nem hum, arrisco dizer que sou liderança. Me, me, me considero liderança. Eu apenas sou uma pessoa que quer contribuir para a cultura do povo cambema. E aí a gente faz isso, né? Eles fumam o cachimbo deles, eu também fumo o meu, e assim a gente vai levando a aula que é mais gostosa. Em alguns casos, sua forma de vida... A agitação dos grandes centros urbanos, a língua, a alimentação, tudo a, a princípio lhe é estranho. Em alguns casos, sua forma de vida que na aldeia era habitual, vai ficando no esquecimento, causado pelo barulho da cidade grande. É ou não é, Rose? Né? Mas na memória fica o registro do banho de rio, duvido que o indígena que saia da sua aldeia, que venha para São Paulo, para Rio de Janeiro, para qualquer outro canto, esqueça o banho de rio dele. Não esquece, que o rio é sagrado. Da conversa beira do garapé, ao lavar roupa da pintura corporal e da forma de viver livre na aldeia em uma relação de harmonia com a mata. Por isso, a identidade se faz presente, posto que identidade é memória. Educação indígena, no Parfó. Tá. É, aqui estou aqui, aqui eu, abri aqui, assim, pegando a formação com o professor aí. Né? aí todo mundo aqui é professor é, do Parfó, isso aí é do Parfó. Esse, ele que me chamou para estar no, no livro Educação Indígena que organiza artigos né? reúne artigos e aí é assim que acontece primeiro todo professor que foi chamado para aquele módulo ele pega primeiro uma formação sobre o PAFOR né? a, a professora Joel Malencar vai falar do programa do PAFOR, como que funciona tudinho, como que é a experiência quais as experiências e cada professor aí já conta a sua experiência e fica legal porque a gente acaba aprendendo como que é aquele povo que até então você não conhece. Né? Não conhece assim, de estar na aldeia, pode conhecer de povo. Pode mas será que as nossas universidades são preparadas para atender os indígenas que chegam até elas? Não só fora, mas dentro das aldeias também? Lembrando que o tempo de educação dentro da aldeia é diferente da educação na cidade. Será? Será que as nossas universidades estão preparadas para receber essa, essa população até então diferenciada dentro das universidades? Eu escuto muita reclamação dos parentes que chegam das aldeias para estudar medicina, é, direito, várias outras disciplinas, arquitetura, temos indígenas arquitetos, né, é, médicos, Uh, a Juliana está terminando agora é, comunicação jornalismo. Então existe uma uma uma reclamação é, dos parentes que chegam, né? Ninguém quer ser coitadinho, ele ah não vou coitadinho dele, vai não, mas pelo menos que tenha um, um, um olhar diferenciado de de de ver e de muitos, muitos deles, o preconceito ainda é latente são muitos deles têm tem um um histórico de, de resistência aí também, dentro das, aldeias, dentro das salas de aula. Tem uma parenta que ela conta que ninguém queria fazer trabalho em grupo com ela, que achava que ela, a, a, a capacidade dela era diferente da capacidade dos demais. Isso, isso não é legal, porque eu acho que o conhecimento indígena, nem o conhecimento indígena que a gente aprende em aldeia, nem na universidade, por mais nome que ela tenha, vai ensinar. Vocês vão aprender aí, jamais. Pega um de vocês, joga numa mata e te, te vira. Anda aí. Hum. Não vai. Pode andar e vai, vai rodar e se perder no mesmo lugar. Você não vai conseguir sair dali. É, é a mesma coisa. Pega eu e joga na Paulista e igual te vira. Eu posso até me virar, porque sem perguntar. Tem, tem boca, vai a Roma. Não é? Tanto que eu cheguei aqui na USP. É. Me perdi aqui dentro, mas me mas é, é difícil, né? É difícil para quem está aí, é difícil para quem está aqui. É por isso que a gente tem essa troca de saberes aí. E quando eu digo que o tempo dentro da educação da aldeia é diferente da educação da cidade? É porque nós obedecemos uma outra lógica, um outro tempo. Quando eu falei do menino remando, aprendendo a rimar, ou, ou que já nasce remando, aprendendo a pescar, é, é o tempo dele é aquele. Né? e para estudar na aldeia a gente tem os meninos, a gente tem um tempo tem que respeitar o tempo da criança indígena e até, até o tempo do indígena adulto também, olha o que eu estou dizendo ah, espreguiçou você tem que entender que ah, aparenta, vamos levantar vamos fazer o um canto porque daí ele desperta né? eu sei que é monótono a gente ficar ouvindo o outro é, mas é legal porque também a gente, a gente ouve o indígena, ouve muito ele sabe ouvir. Porque o silêncio na aldeia é ensinamento milenar. Ouvir o outro, a gente aprende desde pequenininho. Respeitar também. Pode passar. Aqui, ó, eu dando aula, meus alunos do Pafor. Aqui eu estou na aldeia Waiwai. Olha como é bonita a aldeia Waiwai. Então, isso aqui é interessante porque esse senhor, ele, ele foi pajé nessa aldeia. Essa, esse, esse que eu estou segurando é a flauta feita de, de osso de viado. Tocada por ele. E ele não tocava há mais de 40 anos, se eu não me engano, foi o que os meninos disseram. E seu Israel, ele foi colocado à margem na sociedade waiwai de porque depois veio a igreja e os... É, é, é, evangelizou, né? É, acho que é a Batista, a igreja Batista que predomina aí. E aí... Os waiwai wai que andavam nu começaram a vestir roupa porque daí é coisa do demônio andar nu também. Assim como é coisa do demônio tocar flauta sagrada, assim como é coisa do demônio é, um, dançar o ritual, assim como é coisa do demônio muita coisa, né, coisa do demônio. Mas é coisa do demônio invadir as aldeias, rupiar as pedras preciosas, criar barragens, né, hidrelétricas. Aí não é coisa do demônio não. Aí é, aí é. Aí é a cidade precisa crescer. O progresso precisa chegar na cidade. Então, tem que matar o índio até 2000. A ideia era que todos, todos os povos fossem dizimados. Isso não é o que estou falando, não. Isso eu li no livro. Eu estudei isso daí. Né? Então, é, nesse dia, eu fiz campo. Estou fazendo campo com eles aí. É, território e territorialidade. E aí fomos até o seu Israel. Pedi que ele falasse sobre como era o usuai lá atrás, porque ele tem memória. E ele sentou nesse banquinho aí, ó na frente da casa dele, e largou o pau a falar. Falou, falou, falou. Depois que ele terminou, eu disse ele assim, toca a falta sagrada que eu sei que você tem aí, de osso de viado. Aí ele assustou um pouco, né? Como é que você sabe? Eu falei, eu falaram aqui para mim, você tem uma falta de viado, do osso do viado. Não, não, não posso, não. E eu falei, então vou cantar para ti. Não é a cangatária Não é a cangatária Piriga salva agora é falta de educação? Como fazer? Eu dou tô... piputo, tem que me retribuir com o campo Agora toca a falta de viado né? Ele pegou a falta de viado E tocou a falta de viado Pode passar Aqui é, aí, Ali ainda é o povo Waiwai em sala de aula São três mulheres e o restante homens e aí Foi minha, minha, a primeira vez Que eu tive, que eu tive contato com a Odeia Mapuera E a gente está tendo uma aula aí Bem legal Aqui já é o povo Suruí Ekewara Estou fazendo campo com eles também Território territorialidade. e territorialidade E eu sou geógrafa ela é letras e ela é matemática. Então, sempre a gente vai em três professores, dois professores, nunca a gente vai um professor só, né? Pode passar. Ah, a educação indígena é um aprender se pressa na solidariedade. Os... os... parentes, é... o Ayuay, eles têm um ritual, que é o um ritual é, da timbozada. Então, nesse dia, eles pediram para mim sair mais cedo porque eles queriam fazer o ritual da Timbózada. O que, que é o ritual da Timbózada? Eles vão. O Timbó é isso aqui, né? Que está aqui, ó. Então eles vão no mato, pegam ah, o Timbó, que é uma raiz, vários peixes de Timbó, levam para essa pedra que é, é muito importante para eles, batem o, o, o Timbó e, e aí eles vão soltar o Timbó no rio para que eles, eles... O peixe vai ficar meio dormente ali, né? Fica meio zonzo. E aí o peixe fica boiando. É quando eles têm a oportunidade de, de, de pegar o peixe com a mão e botar na canoa. Então fica um tanto de peixe assim. Mas... É, é, são, e são várias... que são todas as famílias, né? E, e eles estão eles aí batendo timbó. E tá tudo animado. Tem canto, tem dança. Tá tudo legal aí. Tá... Tá tranquilo, tá favorável. <risos> né? Então, tá tudo legal. E, e eles ficam... É muito legal. Por que eu coloquei? Eu vou aprender sem pressa na solidariedade. Porque aquele que vai... Tem deles aí que não vai pegar um peixe. E eles, eles valinam muito. Né? Eles tiram, são, muito, são muito alegres. Assim. E aí, quando aquele, aquele que não pegou nada, aquele que pegou um pouquinho a mais, partilha com aquele que não pegou nada. Então ele não fica, ele não pega nada Ele não fica sem comida né Pode passar ah, <risos> é, Esse aqui é o é o Paulo E esse aqui é o Manassá Então minha, a minha aula Ela começa com, can, com dança Com ritual e termina com ritual Aqui eles estão dançando é, Terminando encerrando, encerrando a aula E quem disse que eles não usam tecnologia na aldeia Olha lá o teclado, né? Então eles tocando aí o teclado. Tem um homem com o microfone cantando e os outros dançando. E assim a gente vai resistindo, vai assim. passando. Essa parte eu termino. Eu boto lá no vídeo agora sobre a educação. Não, não, não, não. É. É. é. Ah, bota, bota, é, bota as crianças cantando. Bora ver, Deus queira que passe, né? Porque às vezes está é, gravado de um jeito que às vezes não. Cadê o som? <coughs> É, eu acho que não está a fim de sair o som. <risos> Mas o que está acontecendo aí? As crianças, elas estão elas cantando, elas estão tendo uma aula com os mais velhos de canto indígena, canto cambeba. Então, elas estão cantando é, os cantos que são nossos da, é, é, da aldeia, né? Zanamacatipa curupi Zanamacatipa curupi Aiyoashima Muito obrigada